Você toma banho quente até no verão? Então você é fã desse cara aqui. Ele que talvez não seja muito fã de economia, né chuveiro? Hum. Mas afinal quem é o vilão nessa história? O chuveiro elétrico ou aquele banho quente e demorado? Para acabar com esse mal entendido, aqui vão algumas dicas. Deixe o banho quentinho para o inverno. O Medidor na posição verão é uma ótima para quem não quer entrar numa fria. Lembre-se de reduzir o tempo no banho e desligar o chuveiro para se ensaboar. Assim você também colabora com a saúde do planeta. Prefira os aparelhos com selo Procel ou a etiqueta A de eficiência energética do Inmetro. Não transforme seu eletrodoméstico em um vilão. Use-o de forma consciente.